Se você é do mercado de alimentação saudável, então assiste esse vídeo até o final porque eu tenho uma estratégia muito top pra você. Guilherme Minaré aqui diretamente da Estônia e tá nevando, vim aqui fora, ó, a carequinha tá gelada. Mas ó, nesse vídeo eu vou contar uma estratégia muito top que eu postei lá esses dias no, no meu Instagram. Então se você não segue, segue lá o meu Instagram. E essa estratégia é baseada em alimentação saudável. Isso mesmo, como montar um negócio de marketing digital para o mercado de alimentação saudável. Algumas sacadas como eu faria e tem um detalhe muito especial, porque a pessoa que me pediu isso, ela é mãe e tem filhos. E ela utiliza da alimentação saudável para os filhos dela. Então, ó, a estratégia vai ficar muito bacana. Assiste comigo até o final. Mas ó, vamos direto pro meu computador, porque tá frio pra caramba aqui e lá eu consigo mostrar com detalhes a estratégia. Então, até já e um forte abraço. Fala pessoal, já estou aqui no meu computador e eu quero mostrar agora a estratégia. Essa estratégia ela é para Patrícia, ela me pediu lá no meu Instagram e eu resolvi colocar uma estratégia bem interessante. Então ela deixou claro aqui que ela é mãe de duas princesas e tal, estudante e etc. E ela me falou que ela gosta de alimentação saudável e ela vive assim e tal, veganismo e coisas assim, Tá em transição. E eu resolvi bolar uma estratégia para ela, para que ela possa começar os negócios dela digital. E como que ela pode ter um resultado? Qual a sacada? Analisa bem tudo que eu vou falar aqui, porque com essas sacadas, com essas estratégias, você pode montar também. Pega bem a estrutura do que eu vou montar para ela. Analisa a estrutura do que eu vou montar para ela. Aí você consegue montar a sua própria, independente do mercado, do segmento que você quer utilizar. Tá bom? Então vamos lá para o meu mapa mental. tem a primeira aula que foi sobre criptomoedas, que eu fiz na semana passada. Então você dá uma olhada lá. Eu passei, foi bem interessante, mas eu vou seguir a mesma estrutura lógica. Eu preparei para ela aqui sobre alimentação saudável. Tá vendo que é a mesma base? Alimentação saudável. Eu vou minimizar isso aqui e vamos lá. Quando eu falo de alimentação saudável, eu pensei o seguinte, ela é mãe, ela tem filhos, ela gosta de falar desse assunto, então ela pode criar um negócio relacionado a isso. E como que ela vai criar esse negócio dela? Primeiro ponto, ela tem que pensar na base. Então, você, você está começando hoje um negócio digital, você tem que começar pensando na sua base. Quando eu digo a base, é que antes de você avançar qualquer coisa, você precisa passar por essas etapas. Por que falar desse assunto? Por que você fala desse assunto? A primeira pergunta. No caso dela, ela fala desse assunto, pois ela vive na prática e precisa inovar diariamente para manter uma alimentação Boa e saborosa para si e para os seus filhos. Ou seja, isso aqui é o que eu peguei na minha, na, no meu entendimento. Claro que eu só tive acesso ao perfil dela e conversei muito rápido com ela. Mas, baseado no que ela me contou, eu colocaria mais ou menos algo nessa linha. Então, por que, que ela fala disso? Porque ela vive isso na prática e ela tem que inovar com os filhos e tudo mais. E até mesmo para ela, para poder ter um, um sabor diferente. Porque a transição de quem come carne ou proteína animal... Para o veganismo é um processo delicado no começo. Claro, tem, tem muita coisa por trás, eu não vou entrar no mérito do assunto, mas realmente ela precisa buscar alternativas. O mercado não tem tanta coisa que favorece, Aí você, tudo que você vai comprar normalmente é, no mercado você não consegue, você vai ter que começar a produzir mais os seus alimentos e coisas assim. Esse, esse é um processo. Então a pessoa que está nessa transição ela se identifica muito bem com isso. E ela fala desse assunto porque ela vive exatamente isso. E tem um outro, outro ponto que é, ela é mãe, tem filhos, então ela fala exatamente para esse público, porque ela vive isso. Tá. Quem que irá assistir o conteúdo dela? Quem que vai consumir o material dela? Quem que vai estar tá antenado no que ela fala? Mães que querem dar uma boa alimentação para os seus filhos, ela pode abordar esse público, tá? porque ela é mãe e ela tem filhos. É, veganos e vegetarianos, então, ela pode também aprofundar nesse mercado de veganos e vegetarianos. E ela pode falar também para mães veganas que querem cuidar da alimentação dos seus filhos. Ou seja, vocês entenderam que todos se interligam. Eu posso falar só para mães que têm filhos, falar de alimentação saudável para os filhos. Posso falar só para veganos e vegetarianos. Mas, se ela juntar os dois, ela vai falar para mães veganas e vegetarianas que cuidam da alimentação dos seus filhos. Entendeu a lógica aqui? Já dá um norte. Por quê? Baseado nisso aqui, todo o conteúdo que ela vai fazer lá na frente vai ter sentido, vai ter um motivo, vai ter um porquê, porque ela tem uma base, tá? Então quando você vai pensar no teu negócio, você precisa pensar assim, qual é o objetivo do meu negócio? Para quem que eu vou falar as coisas? Para quem que eu vou ajudar? Quem que eu vou ajudar com a minha mensagem? Se você entender essa lógica, você vai criar uh, um perfil de um público ideal para você. No caso dela, eu coloquei umas frases aqui bem simples para que ela entenda, mas para que você também entenda que não precisa ser algo extremamente complexo. Claro, quanto mais aprofundado, melhor vai ser, mais justo vai ser o seu público. Mas aqui já é suficiente para ela começar, tá? Ela não precisa ter o melhor público definido para começar. Ela pode começar desse jeito, Tá? beleza em seguida qual o objetivo real que ela tem em relação a esse assunto eu é, coloquei um objetivo com o meu entendimento que seria ajudar outras pessoas, outras mães que estão passando por dificuldades na hora de escolher alimentação alimentos e preparar as refeições dos filhos ou seja qual é o objetivo dela ajudar as outras mães que estão enfrentando a mesma coisa que ela passa hoje ou que ela já passou em algum momento e ela superou se você reparar é, para quem já assistiu a aula de cop que está lá no meu Telegram, então se você não está no meu Telegram ainda, eu vou deixar um link na descrição, você entra no meu canal do Telegram, é gratuito. Tem uma aula lá que eu falo um pouco sobre cop sobre é, você identificar principalmente é, esses detalhes da cop Aqui ela tá criando uma jornada do herói, porque ela teve a dificuldade dela e agora ela tem a solução. E ela passou pela dificuldade e ela vai falar a solução que ela levou para a vida dela. Essa é a Jornada do Herói. Só foi um parêntese aqui. Caso você não saiba ainda sobre cop, vai lá no meu Telegram, eu vou deixar o link na descrição aqui, você pode assistir uma aula, se eu não me engano, tá no Telegram, uma aula de copy. É de graça, é só você entrar aqui. Se você não tiver o Telegram, faz o download dele, cria uma conta lá, é tipo um, um, um WhatsApp mil vezes melhor, e você vai conseguir um, entender lá. Mas beleza. Seguindo, ela quer ajudar as mães, que estão passando por dificuldades na hora de escolher os alimentos e preparar as refeições dos filhos. Realmente isso acontece. Qual o alimento que é bom, qual o alimento é ajustado? Tá? Então, ela pode falar sobre a experiência dela, o que ela está fazendo. Aqui tem um parêntese que é muito interessante. É, eu até digo, Patrícia, em momento algum, para todo mundo que está aqui, em momento algum, quem fala de alimentação pode afirmar que deve se utilizar tal coisa. Tá? Por quê? Você não é um profissional da área de alimentação para poder dar receitas de alimentação. Então, aqui você pode falar o que você faz para sua vida e não o que as pessoas devem fazer fique bem atento a isso tá ou você vai contratar um profissional para estar junto com você criando conteúdo tá presta bem atenção nisso porque é, no Brasil isso é bem complicado as pessoas tendem a encher o saco com isso e podem te processar porque você não é um médico não é um nutricionista para poder receitar as coisas tá bom mas fora isso você pode falar o que você faz para os seus filhos Patrícia, e qualquer pessoa que está vendo esse vídeo de outro assunto, você pode falar da sua experiência com o seu negócio. Isso você pode abertamente. tá? Você não pode falar para as pessoas, faça exatamente isso, porque a lei não permite. Mas você pode falar da sua experiência, como você faz. Então você traz sempre para você. Você fala de você, como você faz, como você cuida, como você pesquisa. Beleza? Se você fizer isso, meu, tá perfeito. Se você reparar, a maioria das receitas é assim, como a pessoa faz e não como deve ser feito. É como a pessoa faz. Porque se você colocar como deve ser feito, alguém pode te processar depois por aquilo. É chato isso, mas é verdade. Beleza. Então aqui ela está pensando na refeição dos filhos e como escolher alimentos. As crianças elas não gostam de comer qualquer coisa. É, elas querem coisas mais saborosas e tudo mais. E para quem está mudando a transição de pessoas que comem comida normal, a é, base de proteína animal e coisas assim, para o veganismo, que é uma causa muito forte, eu sou vegano, Tô, tô no caminho tô sou vegetariano estrito praticamente é, vale muito a pena tá então você pega tem um processo tem uma causa por trás não é da noite pro dia mas você pode utilizar desse desse meio termo para mostrar como pode se produzir alimentos extremamente saborosos sem utilizar nada de origem animal isso é totalmente possível beleza um outro ponto é o que vai vender por quê aqui eu estou pensando o seguinte como ela vai ajudar as pessoas. Mas em algum momento, ela precisa monetizar. Então é interessante já pensar assim, como você pode vender isso? Se você, já, se você já deixar pronto algo que você possa vender, vai ficar muito interessante. Eu dei algumas sugestões aqui, que seria assim, você pode vender em qualquer negócio, tá? Você pode vender uma mentoria sua, ou seja, online, você vai falar um a um via conferência para dar a sua experiência para as pessoas sobre aquilo. Você pode vender um e-book, você monta um e-book sobre como você faz e vende aquele e-book baratinho, tá? Ou você pode criar um curso gravado de como você faz e vender aquilo. A sugestão que eu dou é, se você for usar um e-book ou um curso gravado, você procura alguém da área de nutrição para fazer um aval para você. Por quê? para assinar junto e tal, para não ter nenhum problema, nenhuma dor de cabeça com meios legais. Você até pode conseguir vender sem, sem esse meio legal, mas se alguém um dia falar ah, ela tá dando receita, tem que processar e tal, no Brasil é cheio de mimimi assim, gente querendo processar por qualquer coisa, então é bom você se prevenir disso tá bom? E tá na lei, você não pode dar uma receita, você pode mostrar como você faz. Então, se o seu livro for contando a sua história, beleza. Se o seu curso for contando como você faz, beleza. Agora, se você, por acaso, der algum descuido, você vai precisar de sorte ou de alguém qualificado pra poder estar é, tá ali falando pra você, tá? Tô falando isso porque é um alerta. A maioria das pessoas não contam essas coisas e deixam os outros se darem mal e eu, na verdade, eu quero que ela tenha um negócio sustentável pra vida dela. Só que vocês repararam que primeiro, o maior objetivo é entender o que ela vai falar, como ela vai falar e para quem ela vai falar, só depois o que ela pode vender, a maioria das pessoas só querem pensar no dinheiro, e aqui a gente está pensando na causa em si, e não no dinheiro, o dinheiro vai vir, é consequência, mas a causa é mais importante, beleza, definiu essa primeira parte, eu já dei uma definição bem interessante, a gente entra na parte de Tráfego, o que, que é isso? Você precisa atrair pessoas para ver o seu material, para que eles cheguem na sua página de venda e comprem o seu produto em algum momento. Não quer dizer que vão ver e vão comprar, não. Eles primeiro vão ver o conteúdo e em algum momento, talvez, eles possam comprar algum produto seu. E se não tiver produto vendendo, beleza, você está ajudando as outras pessoas. Esse é o objetivo que você precisa pensar, tá bom? Em qualquer negócio. Aí quando a gente olha assim, tráfego, eu vou falar sempre de duas formas, o orgânico e o pago. Orgânico é o gratuito. Eu vou sempre focar no orgânico, porque a maioria das pessoas que estão começando, elas querem começar com o um orgânico. Então eu vou dar um exemplo de orgânico, mas também vou falar o que eu faria com pouco investimento. Orgânico. No mínimo, dois vídeos. No mínimo, dois vídeos por semana para começar. Por que dois vídeos por semana para começar? Porque ainda, para quem está começando, não tem um hábito de gravar. Então, vai dar bastante trabalho, vai ter dificuldade, vai achar que tá feio, mas faz e posta, faz e posta, ponto final. Escolhe dois dias na semana e você posta duas vezes por semana, pelo menos. Eu hoje estou postando um vídeo por dia. Dá muito trabalho, tá? Dá muito trabalho. É, eu tenho uma equipe que me ajuda e tudo mais. Se eu não tivesse uma equipe, hum, ia acontecer como aconteceu nos últimos cinco anos. Eu quase não postava, justamente porque não dava tempo. Mas pensa assim. Você consegue fazer dois vídeos por dia, é, por semana? Consegue, então, beleza. Começa, coloca uma meta. E o que, que você vai falar nesses vídeos? Você vai falar exatamente o que, que as mães perguntam, o que, que as mães querem saber. Como que as mães querem saber sobre o assunto de vegetariano, vegano, de alimentação dos filhos? O que, que elas querem saber? O que, que elas pesquisam? Eu vou ensinar já já um macetezinho para você descobrir o que elas pesquisam, tá? Mas beleza, eu dei aqui uma sugestão que você pode fazer também, isso para qualquer área, tá, gente? Se você não é da área de alimentação saudável, é de outra área, você pode fazer isso também. Você pensar em webséries sobre algum assunto. Como assim? Eu dei quatro exemplos aqui para Patrícia. Ela pode, por exemplo, montar um websérie falando assim, filhos com saúde de ferro. Como te deixar seus filhos com a saúde de ferro? Pode. Ela pode chamar especialistas na área para falar... Ou ela pode falar também, então ela vai falar como que ela cuida dos filhos dela, como que ela dá alimentação para não ficar doente e pá pá pá e todo exemplo. E ela pode colocar uma sequência de 5 vídeos, 6 vídeos sobre aquilo ali. Outro, outra ideia de websérie, receitas gostosas para crianças de 3 a 6 anos. Eu coloquei 3 a 6 anos, mas pode ser de 6 a 10, pode ser o tempo que você, você que vai estipular, claro, eu dei só um exemplo. Por quê? 3 a 6 anos as mães estão tentando fazer as crianças comerem, e eles não querem comer, é uma besteira e tudo mais. Então, como que você cria receitas saborosas? Ela pode dar ideias de receitas que ela faz. E aqui ela pode criar um e-book depois e vender um e-book com todas as receitas prontas. Pode. Entende? Aqui tem até um parêntese. Tem uma amiga minha que ela faturou, acho que 60 mil reais com um e-book. Foi 60 mil reais com um e-book que ela fez e tinha, sei lá, 30 ou 40 receitas no e-book dela. Claro, ela tinha bastante público. Não foi da noite para o dia, tá? Outra ideia. Outra ideia de websérie. Substituição vegana para mães que estão amamentando. Isso aqui talvez bombaria. Não entende? É pensar em coisas que o público quer saber tá? e que você sabe e pode falar. Por quê? A Patrícia, os filhos dela já não estão amamentando, pelo que eu reparei nas fotos. Não tenho certeza. tá? Mas o que, que ela pode pensar assim? Ela passou pela transição e ela amamentou. E a mãe que está amamentando, ela sabe que se ela comer alguma coisa que, que dá gases, vai dar gases no bebê, se ela comer principalmente da lactose, vai dar problema para o bebê, o bebê vai ficar mal e coisas assim, chorando bastante. Então, ela precisa entender aquilo e ela pode criar uma sequência de alimentos, ou criar, que eu digo, é, montar uma sequência de alimentos ou de, de refeições e tudo, que as mães que estão amamentando deveriam consumir ou aconselharia consumir, para que tivesse um, um leite melhor para poder amamentar os seus filhos. Entende? Pode ir buscando coisas assim. E não precisa ser só a Patrícia para fazer isso. Tá? Eu estou falando nesse caso da Patrícia, mas ela pode trazer uma nutricionista para falar junto com ela no vídeo dela. Entende? E você, no teu caso, se você tem um negócio de qualquer área, vou dar um exemplo, vou falar da criptomoeda, que é o que a gente falou na, no vídeo passado. Você pode pegar o conteúdo de criptomoeda, o cara da criptomoeda, ele pode chamar um especialista em investimentos em, de outra área para os dois bater um papo sobre o assunto, entende? Então, a ideia aqui é que você pode criar websites e trazer especialistas para falar junto com você. Você vai ganhar autoridade e o especialista vai te, te dar uma uh, assertividade maior no conteúdo. As pessoas tendem a olhar o teu conteúdo muito melhor, Tá? Um outro ponto, uma quarta websérie que eu pensei que poderia ter, não estou não dizendo que tem que se fazer essa, isso aqui foi só a ideia da minha cabeça que poderia ser, seria tipos de cardápio de transição para o veganismo. As pessoas que estão em transição, elas não sabem o que comer, o como comer, o que substituir. Então, se você mostrasse os exemplos de cardápios, exemplos de refeições, como substituir tais coisas, isso uh, vai ajudar as pessoas que estão no processo. Entende? Eu, por exemplo, quando eu fui mudar, eu lembro que a minha maior dificuldade é como que eu vou encontrar proteína. Eu sempre ficava me questionando da proteína. E depois eu fui ver que feijão tem bastante proteína, ervilha tem bastante proteína, algumas folhas verdes tem bastante proteína e fibra. Então eu comecei a ver que, calma aí, eu não preciso uh, da proteína animal. Eu comecei a analisar de onde eu iria substituir. E pronto, substituí. Foi super tranquilo. Mas antes eu não sabia, depois que eu descobri, aí eu falei, não, beleza, então eu estou 100% apto a virar vegano, ponto. Tá? É, aqui eu estou dando exemplos, exemplos de conteúdo, e por que esse tipo de conteúdo orgânico? Esse conteúdo você está pensando, se você reparar, esse conteúdo ele é exatamente pensado para o público, como ajudar as pessoas a terem resultados. Público, eu só estou pensando no público, em momento algum eu estou pensando em ganhar dinheiro com esse conteúdo. Ele até vai dar dinheiro, mas a ideia é que ele dê audiência. Quanto mais audiência você tiver, mais dinheiro você vai ter no futuro. Pense sempre assim. Quanto mais você ajudar as pessoas, mais as pessoas vão retribuir depois. Tá? E o que, que eu faria de forma paga nessa estratégia dela? Eu colocaria anúncios para aumentar a visibilidade desses vídeos. Porque quanto mais visibilidade no vídeo... Mais engajamento eu tenho, mais público eu tenho, mais pessoas clicando no link para comprar um e-book, para comprar um curso, para ficar sabendo mais. Entendeu a lógica? Beleza, então aqui seria a parte de tráfego. Pode-se montar estratégia de anúncio, tráfego pago? Pode, mas isso não, não vem ao caso agora, porque primeiro ela precisa produzir conteúdo, primeiro ela precisa aparecer, primeiro precisa fazer as coisas acontecerem. Então não adianta eu falar, vamos fazer estratégia de funil, isso aquilo, porque assim agora não vai ser exatamente tão benéfico. E tá, aí a gente entra na parte 3, estrutura. Aqui eu coloquei uma ideia de funil sim e site. O que, que seria? Você vai precisar de uma página de captura de leads, depois que já estiver produzindo conteúdo, você vai precisar capturar leads, capturar contatos. tá? E você vai precisar de uma página para vender o teu e-book, o teu produto e tudo mais, e uma página de agradecimento de quem comprou. A pessoa que compra, ela recebe um obrigado. São três páginas só, você precisa dessas páginas. Eu adicionaria aqui um blog? Sim, se você criar um blog, vai ser muito top. Você pode criar um blog. Então, para isso, eu vou deixar um link aqui na descrição de uma ferramenta. A ferramenta que eu uso, tá? Que é a BuilderAll. Você tem sete dias de graça nesse link. só clicar no link aí embaixo, que eu vou deixar na descrição também. Ou lá no Telegram, também tem um link. E aqui você, tem, você consegue fazer tudo. Você consegue fazer desde as páginas até o seu funil, que é uma outra coisa que você vai, vai precisar fazer, ó, um funil, uma sequência de e-mails e tudo mais, é, até mesmo direcionar e fazer o teu blog, tudo você consegue fazer nessa mesma ferramenta, tá? Então eu vou deixar o link aqui na descrição, dá uma olhada, tem sete dias de graça para ter o teu negócio online, é interessante. Beleza. Seguindo daqui, uma opção gratuita é que você pode direcionar as pessoas para o teu WhatsApp e montar grupo de WhatsApp. Então, você não quer contratar uma ferramenta agora, montar página e tal, tá sem grana, faz mandando para o WhatsApp. Monta grupo, monta grupo de debate, de conversa e tudo mais, beleza? Essa é a sacada. Essa seria a parte de estrutura. E aqui, por último, eu entraria depois de montar a estrutura, na parte de análise, que é métricas, entender quem está clicando, quem não está clicando, como que estão sendo as suas postagens e tal, para ir melhorando aos poucos. Primeiro você faz, depois você melhora. É melhor do que tentar melhorar sem nem ter feito. Aqui eu botei na parte de análise, mas você pode fazer antes, tá? Pesquisa de palavras-chave. Eu uso essa ferramenta aqui, ó. Ubersuggest. Deixa eu fechar aqui. Ubersuggest. Tá? É, também, se eu lembrar, eu deixo o link na descrição. Eu vou colocar aqui em português. Brasil. E eu quero... Vegano. É... Mãe vegana. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa? Estou pesquisando. Aqui você vai jogar qualquer palavra é, que você quer descobrir se tem em buscas e coisas assim. E ele vai pesquisar para você. Mãe vegana. Ah, tem 20 pe pessoas só que pesquisam por mês. É pouco. Mas está vendo que teve aqui um pico de 40, depois... Que são pessoas que colocar exatamente mãe vegana, mas eu posso procurar aqui, ó, mãe vegana amamentando, olha, 40 pessoas pesquisaram, tá vendo? É muito fácil ela ranquear aqui, ela pode crescer um blog, pode crescer as coisas, entende? Eu tenho ideias, estou vendo ideias de palavras, tá vendo, ó? A minha mãe vegana não tem pesquisa e tal. Agora eu posso colocar aqui, ó, vegano Vamos ver quantas pesquisas vão ter para a palavra vegano. Quantas pessoas colocam vegano? 65 mil pesquisas por mês. Veganos com S, ó, 60 mil e é, Vegano restaurante, restaurante vegano no caso. O que é vegano? Vegano dieta? Só que entende, aqui ela consegue pegar ideias de palavras que estão sendo ranqueadas que as pessoas pesquisam no Google. Aqui, exatamente, é o que as pessoas vão lá no Google e digitam. Então, qual é a sacada? Ela pode vir aqui, pensar em palavras e buscar palavras associadas, ó, olhando sempre por volume, kibe vegano, iogurte vegano, é... Tá vendo? Kibe, kibe vegano. Vou até abrir essa daqui para ver. Quando você abre, kibe vegano. Eu vou colocar aqui em cima para ver o que, que ele vai ter. Ah, kibe vegano. Só pra gente ver o que, que ele vai associar: que pode ter outras palavras, ó. kibe vegano, kibe vegano assado, é, kibe com que ou kibe com k, tá vendo? Vegano, kibe vegano de forno, é, kibe vegano receita, kibe vegano batata, kibe vegano frito. Tá. Comida vegana. Vamos ver o que vai aparecer. Eu tô mostrando aqui, mas aqui. Você que é de qualquer área e tá vendo esse vídeo até agora, você pode vir aqui e colocar o que você bem entender, tá? Ó, comida vegana, o que é comida vegana? Comida vegana, receitas, comida vegana fácil, comida vegana simples. Ou seja, imagine que 720 pesquisas por mês. Se ela criasse é, um vídeo exatamente assim, comida vegana fácil. A tendência é que o vídeo dela em algum momento ranqueie para esse canal. Entendeu qual é a sacada? Então aqui é de graça, é, você vai ter trabalho para produzir, a Patrícia, no caso, é, vai ter bastante trabalho para produzir esse assunto, você, em qualquer área, em qualquer segmento, você pode vir aqui pesquisar e fazer, tá? em qualquer área, tá? Em qualquer área. eu vou colocar aqui, criptomoedas, que foi o vídeo da semana passada, criptomoedas, 40 mil pesquisas, Criptomoedas cotação, criptomoedas Facebook, criptomoedas 2019, o que é, fácil, notícia. Tudo isso aqui pode virar título de algum vídeo. E você pode gravar um vídeo, postar no YouTube, Facebook, IGTV, é, Instagram e tudo mais. Entendeu? Basicamente essa é a sacada e a estratégia que eu pensei para Patrícia, mas para qualquer pessoa que trabalha com alimentação saudável e, e ou qualquer outro mercado. Você tem que pensar sempre... Na base, se você definir a tua base, por que você fala desse assunto, quem vai assistir o teu conteúdo, qual o objetivo real você quer com aquele conteúdo e depois o que, que você pode vender para essas pessoas, perfeito, primeiro você ajuda as pessoas, quanto mais você ajudar as pessoas, melhor vai ser. Agora eu tenho um pedido para te fazer, <risos> seguinte, eu vou deixar aqui na descrição o link do telegram, tá? com o material que eu falei que, que tá lá no Telegram. Vou deixar o link do Ubersuggest e o link da Builderall de 7 dias de graça. Builderall, se você quer montar uma página, site, funil, clica aqui, 7 dias de graça, basta você ir lá, tá? E também o seguinte, comenta aqui embaixo, comenta aqui embaixo qual o seu nicho de mercado ou qual a sua área de mercado, o que você faz, como você faz. Se você quiser escrever um pouco melhor e tudo mais... Comenta aqui, porque os próximos vídeos eu vou pegar desses comentários aqui. Então, depois que você comentar, eu vou pegar os próximos. A Patrícia foi lá no meu Instagram, comentou e eu peguei o vídeo da Patrícia. Semana passada foi o do Marcos, se eu não me engano, de criptomoeda, eu fiz o do Marcos. Então, coloca, porque eu posso montar a sua estratégia. Se a Patrícia pegar exatamente o que eu coloquei aqui para ela e seguir cegamente, ela vai ter resultado. Eu sei porque são 4.700 alunos e todos que aplicaram estratégias. De, desse padrão ou estratégias que eu bolei para eles tiveram resultado então, basta a Patrícia seguir aqui, e se você quer que eu monte a sua estratégia, que eu pense que eu te dei uma sacada para o teu negócio coloca aqui na descrição comenta aqui embaixo porque eu posso te ajudar beleza? então, ó, se você gostou desse vídeo, já deixa o dedo no like aqui, compartilha com algum amigo que precisa entender desse negócio e nos vemos no próximo vídeo